Boa tarde a todas e a todos. É, primeiro dizer da nossa grande, grande alegria é, de assinar os contratos de concessão hoje, com a presença do ministro de Estado, ministro Adolfo, e com a diretoria da ANEEL. É, tem uma fala reservada aqui para o final da nossa, do nosso evento, eu vou deixar para me falar, falar naquele momento, uma vez que eu vou passar aqui a palavra para o diretor Elvio, que foi o relator deste importante leilão, que foi o segundo maior leilão já realizado pela, pela ANEEL. O maior deles foi realizado em dezembro de 2018. E este está sendo o segundo maior. O diretor Elvio é o, é o, foi o relator da matéria, relator do, do leilão, que trouxe bons resultados, um bom deságio, uma disputa intensa, como tem sido os leilões da Anel, o que é motivo de muita felicidade a todos nós. Eh, doutor Elvio... Vou passar aqui a palavra e, mais uma vez, parabéns pela condução do, do leilão de transmissão. Boa tarde a todas e todos. Ministro, é, eu preciso aqui fazer uma breve, um breve ajuste, na realidade, porque eu fui apenas um... Quem conduziu todo o processo foi o diretor Sandoval. E eu fui eu fui premiado, com porque ele... Venceu o mandato, então teve que redistribuir o processo. Então, eu peguei, na verdade, lá no fiozinho do, do, do leilão e tive a satisfação de participar junto com a diretora-geral Camila é, do, da realização do leilão lá na, na, na B3. Então, eu queria cumprimentar todos e todas, cumprimentar as empresas que participaram, todas as empresas que participaram desse leilão, como disse diretor Sandoval, nós tivemos um deságio considerável, tivemos um deságio na média de 46%, o que é muito é, relevante. Tivemos um deságio em um dos lotes de 60%, 59,9%. Então, realmente demonstra que há interesse, há um grande interesse e uma uma credibilidade do país em relação a esses investimentos. Nós estamos falando de investimentos de mais de 13 bilhões de reais, nós estamos falando de 5.400 quilômetros de linhas de transmissão, em algumas áreas extremamente relevantes, que estavam é, precisando de, de ter uma, uma, uma nova, um novo aporte de recursos, né, como o norte de Minas, por exemplo. Então, encontramos ali uma solução, para, especialmente para as fontes renováveis. Então, foi um leilão de muita qualidade e que, de muito interesse para o desenvolvimento do país, para o desenvolvimento do setor elétrico. Então, quero parabenizar a todos que participaram, que vieram e acreditaram, acreditaram não só na, no país, mas acreditaram na regulação, acreditaram no marco legal. Então, acho que a ANEL tem feito um trabalho muito importante, ministro, nesse campo. Então, nos últimos cinco anos, nos últimos três a cinco anos, nós tivemos um avanço considerável. Né? A, a, a performance dos, dos investidores ela tem sido é, destacada, porque nós, no passado, tínhamos alguns problemas de linhas que não entravam é, em operação ou que não eram construídas, e isso está praticamente... É, é, terminado. que Então, todos os empreendedores que entram são os que realmente constroem. Então, é, é um foi um avanço considerável e isso se deve muito ao trabalho da ANEL nesse campo. E aí, eu cumprimento na, é, os, os não só os, in, os investidores, aqueles que estão acreditando no Brasil e na, na regulação, mas também as nossas equipes aqui. Né? A equipe da, da Superintendência de Concessão é, eu, eu sempre esqueço o nome todo porque é longo, mas é concessões de transmissão é, e, e todos os, os, os outros é, trabalhos que ela tem, se envolve, mas um trabalho muito importante, muito bom que tem, feito, tem sido feito pela SCT sob a liderança do superintendente Ivo, mas também a comissão de licitação. Então, aqui é, o André, que é o vice-presidente da comissão. É, o André Patruz está de, de, de férias, eu, o André Tiburtin é o vice-presidente, então também a comissão, toda a equipe da comissão, que faz um trabalho excepcional. E, e especialmente é, um, os parabéns e as boas-vindas aos que venceram os leilões, esse leilão. Então, todas as empresas que venceram, tivemos investimentos em estrangeiros importantes, tivemos em, a Colômbia, Portugal, Espanha, França, Índia. China, todas participando, eh, Portugal, acho que disse Portugal, participando desse leilão, além de empreendedores brasileiros. Então, foi um, um leilão de muito sucesso e parabéns a todos. E agora, eu acho que esse esse momento, ministro, diretor Sandoval, diretor Fernando, diretor Ricardo, ele é um momento que marca o início de uma relação é uma relação de longo prazo, né? Nós estamos falando aí de uma relação de mais de 30 anos. Então acho que é um momento importante, né? E aqui vocês podem ter certeza de que as nossas equipes aqui na ANEL estarão durante, eu não sei se eu estarei durante esses 30 anos, mas estarão, as as nossas equipes aqui na ANEL estarão à disposição para estabelecer um bom relacionamento, uma boa relação entre regulador e investidor. Então, é, eu, eu encerro aqui é, desejando sucesso na, na, nas, nas empreitadas e desejar e dar os parabéns a todos que acreditaram e estão acreditando no Brasil. Bem, senhoras e senhores, tivemos então os cumprimentos do diretor-geral Daniel Sandoval Feitosa e do diretor-relator do leilão Elvio Guerra, nós queremos informar ainda que essa cerimônia está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube da ANEL. E, dando continuidade, neste momento assistiremos o vídeo sobre o leilão de transmissão 01 2022. Leilão de transmissão número 1 de 2022 Assinatura dos novos contratos de concessão. Com a assinatura dos contratos do leilão de transmissão número 1 de 2022, realizado no dia 30 de junho de 2022, a ANEL dá um passo importante para assegurar mais investimentos e segurança para o setor elétrico brasileiro. O certame leiloou 13 lotes e contou com investimentos de 15,3 bilhões de reais. Teve como meta contratar 5.425 quilômetros de linhas de transmissão e 6.180 MVA em capacidade de transformação de subestações, englobando regiões dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo, Amapá, Bahia, Sergipe, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Amazonas, Santa Catarina e Acre. É esperada a geração de 31.697 empregos durante a construção dos empreendimentos, sendo que as concessões são por 30 anos, e o prazo para operação comercial varia de 42 a 60 meses, contados a partir da celebração dos contratos. E dando continuidade, assistiremos o vídeo sobre o lote número 1. O lote 1 do leilão de transmissão número 1 de 2022 tem 1.269 km de extensão e potência de 1.350 MVA, estendendo-se pelos estados de Minas Gerais e São Paulo, e projeta a geração de 7.363 empregos durante as obras. Os empreendimentos abrangem 61 municípios mineiros, como Ouro Preto, Patos de Minas, Morada Nova, Barbacena e Dois Paulistas, os municípios de Pedregulho e Rifaina. O investimento estimado é de 3,7 bilhões de reais. Com isso, haverá principalmente expansão da capacidade de transmissão da região norte de Minas Gerais. E convidamos neste momento para assinatura o diretor-geral Daniel Sandoval Feitosa, acompanhado do diretor relator do leilão, diretor Elvio Guerra, e ainda o diretor da Verde Transmissão de Energia, Rogério Diniz de Oliveira. Cumprido este ato, pedimos que as autoridades retornem aos seus assentos. Nós assistiremos agora o vídeo referente ao lote número 2. Lote 2. O lote 2 tem 1.707 quilômetros de extensão. Estende-se pelos estados de Minas Gerais e São Paulo e projeta a geração de 9.875 empregos durante as obras, com prazo de execução de 60 meses. Os empreendimentos abrangem 20 municípios mineiros, como Marinos, Paracatu, Uberaba e 15 paulistas, dentre eles Araraquara, Jaboticabal e Morragudo. O investimento estimado é de R$ 4,93 bilhões. De reais. O empreendimento é uma das partes do processo de expansão da capacidade de transmissão da região norte de Minas Gerais. Nós convidamos o presidente do grupo Neoenergia, Eduardo Capelasteg, para a assinatura. Não, Rogério Diniz. Pedimos que, por gentileza, retomem os seus assentos. Vamos... Vamos, então, ao vídeo sobre o Lote 3. Lote 3. O Lote 3 tem 1.139 km de extensão, potência de 2.250 MVA e se estende pelos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Projeta a geração de 7.307 empregos durante as obras e o prazo de execução é de 60 meses. Os empreendimentos abrangem 28 municípios mineiros, como Grão-Mogol, Capelinha e Água Boa. E 10 capixabas, dentre eles Aracruz, Serra e Cariacica. O investimento estimado é de R$ 3,65 bilhões. O empreendimento é uma das partes do processo de expansão da capacidade de transmissão da região norte de Minas Gerais. E convidamos a diretora executiva de operações da ISA, CETEP Gabriela Desirê Olímpio Pereira para assinatura. mais este ato, pedimos que retornem por gentileza aos assentos, assistiremos agora o vídeo sobre o lote 4. Lote 4. O lote 4 tem 217 quilômetros de extensão e se estende pelo estado do Amapá. Projeta a geração de 707 empregos durante as obras e o prazo de execução é de 48 meses. Os empreendimentos abrangem os municípios de Laranjal do Jari, Mazagão, Santana e Macapá. O investimento estimado é de 282 milhões de reais. O empreendimento é a solução estrutural para o aumento da confiabilidade do atendimento à capital do estado, Macapá. Convidamos o diretor da Zopone, Cláudio Honor Zopone Júnior, para a assinatura. Thank <laughs> you. E convidamos os senhores a retomarem os assentos. Neste momento assistiremos o vídeo referente ao lote 5. O lote 5. O lote 5 tem 113 quilômetros de extensão, potência de 300 MVA e se estende pelos estados da Bahia e Sergipe. Projeta a geração de 494 empregos durante as obras e tem prazo de 51 meses para execução. Os empreendimentos abrangem quatro municípios baianos, Crisópolis, Itapicuru, Nova Souri e Olindina, e oito sergipanos, dentre eles Umbaúba e São Miguel do Aleixo. O investimento estimado é de 210 milhões. de reais. O empreendimento visa o aumento da capacidade de transmissão e atendimento às cargas no estado do Sergipe. Convidamos o diretor de projetos da Esterlight, Geo Lima, de Andrade, para assinatura. Cumprimos mais um ato, pedimos aos senhores que, por gentileza, retornem aos assentos. E agora assistiremos o vídeo referente ao lote 6. Lote 6. O lote 6 tem potência de 600 MvA e abrange o município paulista de Guarulhos. Projeta a geração de 663 empregos durante as obras e tem prazo de 42 meses para execução. O investimento estimado é de R$ 232 milhões de reais e o empreendimento visa atendimento às cargas da região de Guarulhos. Nós convidamos o diretor executivo de projetos da ISA CETEP, e Dairon Moreno, para assinatura. Bem, senhoras e senhores, em função da agenda, o ministro Adolfo Saxida precisará se retirar. Convidamos todos os empreendedores à frente para registrarmos o momento. Por gentileza, por favor. E daremos continuidade logo após a saída do ministro. Se posicionem à frente da nossa logo da ANEL para que possamos então fazer uma foto e registrar este momento. Agradecemos, então, a participação do ministro Adolfo Saxida aqui na cerimônia de assinatura dos contratos de concessão de transmissão, leilão número 01-2022, Anel. Dando continuidade... Vamos ao vídeo referente ao lote 7. Lote 7. O lote 7 tem potência de 450 MVA e abrange o município paraense de Marabá. Projeta a geração de 314 empregos durante as obras e tem prazo de 42 meses para execução. O investimento estimado é de 110 milhões de reais e o empreendimento visa suprir o crescimento de carga na região sudeste do Pará. Nós convidamos, aguardando o retorno do nosso diretor Sandoval Feitosa, para que possamos então passar o ato de assinatura. Ok, Convidamos então o coordenador regulatório da ING, Rômulo Considera, para a assinatura. Cumprimos mais um ato de assinatura, pedimos então que os senhores retornem aos assentos. Assistiremos neste momento o vídeo sobre o lote 8. Lote 8. O lote 8 tem 11 quilômetros de extensão, potência de 80 megavolt amperes e abrange a capital rondoniense Porto Velho. Projeta a geração de 344 empregos durante as obras e o prazo de execução é de 48 meses. O investimento estimado é de R$ 137 milhões de reais, e o empreendimento visa a integração de uma Humaitá ao Sistema Interligado Nacional e o aumento da capacidade de atendimento à região de Porto Velho. E para a assinatura convidamos o diretor-presidente da Eletronorte, Roberto Parucas. Por gentileza, retornem aos assentos. Assistiremos agora ao vídeo do lote 9. Lote 9. O lote 9 tem 505 km de extensão, potência de 850 MVA e abrange 8 municípios do Mato Grosso e 2 do Pará. Projeta a geração de 1.767 empregos durante as obras e o prazo de execução é de 60 meses. O investimento estimado é de 883 milhões de reais e o empreendimento visa suprir as regiões de Cláudia e Novo Progresso. Convidamos para a assinatura o diretor técnico da Starlight, Ítalo Augusto Vasconcelos Davi. O retorne retome os assentos. E assistiremos neste momento o vídeo sobre o lote 10. Lote 10: O lote 10 tem 159 quilômetros de extensão e abrange 10 municípios de Santa Catarina. Projeta a geração de 540 empregos durante as obras e o prazo de execução é de 54 meses. O investimento estimado é de 243 milhões de reais. O empreendimento visa atendimento elétrico às regiões oeste e sudeste do estado de Santa Catarina. E para a assinatura convidamos o gerente executivo de manutenção da Taesa, Cristiano Eustáquio Ferreira. Cumprido mais este ato, pedimos que retomem mais uma vez os assentos. E assistiremos neste momento o vídeo referente ao lote 11. Lote 11. O lote 11 tem 291 km de extensão, potência de 300 MVA e abrange nove municípios do Mato Grosso do Sul. Projeta a geração de 1.248 empregos durante as obras e o prazo de execução é de 48 meses. O investimento estimado é de 500 milhões de reais. A finalidade do empreendimento é integrar as PCHs Fundãozinho, Areado e Bandeirante e conectar a Enersul na região de Paraíso, em Mato Grosso do Sul. Convidamos o presidente das empresas transmissoras da Neoenergia, Fabiano Chouas Ribeiro, para a assinatura. Retomem os assentos, por gentileza. Vamos ao vídeo referente ao lote 12. Lote 12. O lote 12 tem 13 km de extensão e atende o município de Manaus. Projeta a geração de 524 empregos durante as obras e o prazo de execução é de 48 meses. O investimento estimado é de 210 milhões de reais. A finalidade é atender a região metropolitana de Manaus. Nós convidamos a diretora de Relações Institucionais da Energisa, Fernanda Matos, para a assinatura. E retomem os assentos, por gentileza. E assistiremos agora ao vídeo referente ao lote 13. Lote 13. O lote 13 abrange os municípios de Feijó e Rio Branco, no Acre. Projeta a geração de 551 empregos durante as obras e o prazo de execução é de 48 meses. O investimento estimado é de 220 milhões de reais e o empreendimento visa controlar a tensão no sistema elétrico do Estado do Acre. Convidamos novamente o diretor da Zopone, Claudio Honor Zopone Júnior, para a assinatura. E, bem, senhoras e senhores, cumprido estes atos de assinatura, nós ouviremos, neste momento, as palavras do diretor-geral da ANEL Sandoval Feitosa. Bem, mais uma vez, eu queria destacar a alegria nossa, aqui da ANEL, de estarmos, neste momento, praticando este ato. Ele é um ato que tem um simbolismo muito grande, uma vez que mostra como o diretor Elvio muito bem descreveu na sua fala, o início de uma relação. Na realidade, se nós pudéssemos comparar, nós diríamos que houve já a época do, do namoro, a época do noivado, e agora é, estamos a, celebrando o casamento. E de uma relação que ela tem que ser bastante harmoniosa, como todo relacionamento, ele ocorrerá dentro de um prazo bastante longo, o que se espera... É exatamente em função dos grandes investimentos envolvidos e da necessidade de uma grande confiança mútua. Então, se nós pensarmos em todas essas características, é um casamento. Então, a nossa alegria, ela também, me permitam fazer essa essa comparação, em 2018, eu fui relator do que seria o primeiro, o, primeiro, o maior leilão já realizado pela ANEL. E nós vivíamos naquele momento o exato momento que estamos vivendo hoje. A realização de um certame ao longo de um processo eleitoral. Processo eleitoral para o cargo mais relevante do país, que é o cargo de presidente da República, além de todos os outros cargos associados. Governadores de Estado, senadores, deputados federais e deputados estaduais. E simplesmente em nada isso interferiu este processo, que é um processo que já tem se consolidado ao longo dos anos. Não houve nenhuma interferência no processo de 2018 e nem no processo de 2022, exatamente como se espera que ocorra. As decisões no âmbito do setor elétrico, contratos de transmissão, contratos de longo prazo, eles não visualizam, eles não percebem nenhum risco, exatamente porque o nosso país ele não traz e não oferece esse tipo de risco. A nossa alegria é por estarmos naquele momento, em 2018, estarmos nesse momento agora também é, presenciando de forma privilegiada um grande ato de crescimento institucional do nosso país, um grande ato de crescimento da credibilidade do nosso país, no fortalecimento da transparência da forma de atuar da Agência Nacional de Energia Elétrica. E dos 25 anos que a ANEL celebra este ano, no dia 2 de dezembro, eu estive aqui, estou aqui há 17 anos. Diretor é um pouco mais tempo. Aqui aos é colegas também, algo parecido com esse, esse período. Mais de 10 anos, no mínimo. E não, o que nós temos percebido, para nossa alegria, é uma institucionalização cada vez maior da Agência Nacional de Energia Elétrica, uma respeitabilidade cada vez maior do setor elétrico eh, regulado, concessão de transmissão, geração, comercialização e distribuição de energia elétrica. Ao longo de todo esse período de atuação da agência, eh, por óbvio, em vários momentos enfrentamos crises, mas a institucionalização do setor, foi forte o suficiente para, em cada crise, sairmos mais forte do que entramos. Enfrentamos a maior pandemia da história e conseguimos, aqui por ações da ANEL, juntamente com o Ministério e com o setor elétrico também e aqui eu estendo os agradecimentos a todos os setores, setor de distribuição duramente impactado pela crise da Covid de 2019. O setor de geração, o setor de transmissão, ele passou um pouco mais em à a crise graças ao modelo de regulação econômica que o Brasil, de forma bastante, bastante competente, desenvolveu e que tem sido referência ao longo do mundo. A forma como o, se operam os contratos de transmissão, aqui muito rapidamente reportado, pelo nosso amigo da Zopone, dizendo que esse até a entrega é uma, grande, é uma grande batalha, porque, de fato, o risco maior na transmissão é até a entrega em operação das instalações. Depois é a rotina, é o dia a dia, a gente consegue, a gente, vocês, nós, o ANS, consegue, consegue conviver com mais tranquilidade. Também queria destacar neste leilão alguns eventos importantes eh, na sua concepção. Depois de 11 anos, como muito bem trazido aqui pelo diretor-presidente Parúquer, o Grupo Eletrobras participa de uma licitação e vence. Isso também é importante para dar um maior dinamismo no setor elétrico brasileiro. As obras que os senhores irão conduzir ao longo desses 13 lotes trará emprego a 32 mil pessoas. Se você multiplicar isso aí por 5, 4, dependendo da composição das famílias, nós estamos falando aí de um atingimento direto aí de mais de 100 mil pessoas. E, claro, sem contar toda a cadeia produtiva, que algumas vezes não está completamente reportado na quantidade de empregos que são informados. Então, eu queria dizer, eh, amigos e amigas, diretores, servidores da ANEL, o Dr doutor Elvio já fez a referência na toda a equipe que trabalhou neste leilão, com afinco, com dedicação, com determinação, como tem feito em todos os outros. E o sucesso ele é o resultado do trabalho, da entrega, do comprometimento de todos nós. Nós da ANEL, diretoria, Procuradoria Federal, áreas técnicas e, e principalmente o principal protagonista desse processo, que são as empresas que acreditam na, no Brasil, acreditam na ANEL e acreditam no setor elétrico brasileiro. Desejo muito sucesso ao longo da construção dos empreendimentos e que consigam alcançar ou superar as expectativas de, de, de performance, de, de desempenho dessas instalações e que nós temos certeza que serão, serão vitoriosas e, serão, e trarão os rendimentos, os Uh, o retorno esperado por, pelos acionistas das empresas. E se ao longo deste caminho vocês tiverem algum problema, a ANEL está aqui para ajudá-los a resolver estes problemas. Sabemos que às vezes os problemas eles têm as suas complexidades, mas eu gostaria de pedir, até de insistir, que os problemas do setor elétrico brasileiro, associados à regulação técnica e econômica, sejam discutidos no âmbito da Agência Nacional de Energia Elétrica. Outros caminhos podem parecer mais fáceis, mas o que eu posso dizer é que a agência vai buscar ajudar e contribuir neste processo, mas buscará essencialmente desempenhar as atividades que lhe são previstas e definidas na sua lei de criação. Muito obrigado a todos e muito sucesso nos empreendimentos. Bem, senhoras e senhores, com as palavras do diretor Sandoval Feitosa, nós encerramos a cerimônia. A ANEL agradece a presença de todos. Tenham uma ótima tarde.